Como é que é a malta do aço, Como prometido é de vídeo eu estou em falha, estou em falha. Hoje vamos aqui mostrar, mais ao pormenor, o rádio do Ibiza. Como vocês viram, eu fui montar este rádio lá na Electro Car é Expert, se o David é um asa a montar estes rádios e alarmes e essas coisas e tem sido o meu parceiro de eleição na montagem de, de tudo o que é alarmes, rádios, reparação assim a nível de luzes, eletrónicas, o homem dá-lhe para cacete. Eu vou deixar mais uma vez o link dele na descrição, se vocês precisarem podem ir lá. Então, mas vamos lá ao rádio. Desta vez temos um rádio 2DIN, ok? Ou seja, malta dos Ibizas, dos Toledos, malta que tem assim espaço para colocar 2DIN, este rádio é muito boa opção. Eu tenho aqui o meu, meu telefone com o modelo mais uh, ao pormenor, com as características. Ele é um Yahoo, Yahoo, O nome é Iuhu. E custa R$ 139,99. Agora vamos lá a características. É um 4-core, tem 32 GB, um E47, é 2 DIN, e pá, e depois tem aqui tudo o que eu leio, FM, AM, RDS, como os típicos rádios chineses, leem tudo e mais alguma coisa, MPEG, JPEG, tudo, tudo, tudo, tudo, leem tudo, ok? Disso vocês estão descansadinhos. Tem... Conexão USB, Wi-Fi, Bluetooth, uh, tem essas coisas todas. De linguagens tem inglês, chinês, espanhol, italiano, mas a gente, o que interessa é português, como vocês veem, também tem. Está aqui a dizer que não suporta microfone externo, mas o próprio rádio tem microfone, portanto vocês não precisam. Tem estas conexões todas, Wi-Fi, não sei quem tem que mais. Pronto, tem aquilo tudo, lei tudo e mais alguma coisa. De qualquer maneira, eu vou deixar uh, na descrição o link do rádio para vocês verem depois com mais calma todas as características que eles dizem que faz, ok? Agora vamos lá aqui a pontos que eu acho que o rádio é brutal. Para já, é o preço. É, é bastante em conta. Depois é 2DIN. Muita malta queria um rádio 2DIN. E pá, este está aqui, muito boa opção. Temos o GPS aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem eu coloquei o Waze como vocês já sabem avisa os radares, avisa as operações, avisa essas coisinhas todas e dá sempre jeito eu tenho o Waze como pré-definido e ele funciona bastante bem vou tentar aqui aproximar para vocês verem melhor funciona bastante, bastante bem é bastante rápido o GPS no meu caso eu já tinha ali naquele canto do rádio antigo, porque o rádio antigo já tinha GPS, então aproveitei a antena que já lá estava, cabos passados etc, e usámos o mesmo. Depois, vamos lá voltar aqui atrás, a rádio também aparece, muitos destes rádios chineses não, não aparece efetivamente o nome da rádio, este não é o caso, temos aqui o nome das rádios também, sem problema nenhum, equalizador, vocês podem configurar aqui o som. Por falar em som, este rádio... Eu não, vos, não posso estar aqui um, a dar o som muito alto. Porque o YouTube depois caça. Mas este rádio, em termos de amplificação, o carro tem as colunas de origem. Ficou a dar muito melhor som. Mas muito melhor mesmo. As aplicações, ok? Estas são as que o próprio rádio traz. Passamos para aqui. Temos algumas que eu já instalei. Uma que vocês falam muito é o torque, eu já tenho o torque neste carro ok, temos aqui já tudo a funcionar os manómetros, tenho do turbo velocidade, temperatura do radiador e temperatura do intercooler. cooler aqui ele está a ligar ainda, pronto, já está ligado ok, já está a funcionar já temos aqui que o carro como está desligado tem o radiador a 30 graus a admissão a 20 pronto, aqui está desligado, está em vaca, etc não tem isto a funcionar de momento ok, o carro está desligado depois temos aqui uma opção fixe para quem tem botões no volante. Não é o caso. Este, este volante não tem botões. Mas se vocês tiverem botões no volante, conseguem configurar tudo e fica a funcionar tal e qual como de origem. Cá à frente tem dois USBs. Ok, Eu tenho um com uma pen e tem outro aqui livre. Tem aqui a entrada para o cartão de memória. Portanto, dessas para carregar o telefone. Podem sempre carregar o telefone com este USB e deixar este para o vídeo. Por falar em vídeo, vamos aqui à pasta do vídeo, vídeo e vamos por aqui a dar aqui umas musicazinhas, olha aqui oh, oh, oh. por acaso por acaso é umas jeitosas, né? Mas é só por acaso, eu, eu pus aqui este calhou, calhou, calhou, calhou Oi, o olá, olá opá bem, temos termos de qualidade, vou só voltar aqui um bocadinho o som olá Está aqui o som, toca bastante bem. Pronto, já cortei o som. tem que baixar o som, senão o YouTube corta-me o vídeo. Como vocês veem, pela qualidade de imagem. Em qualidade de imagem é muito bom, quer dizer, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. É, o, o, conteúdo, o conteúdo é mesmo muito bom. Mas falando mesmo na qualidade de imagem, vocês não vão ficar desiludidos A imagem é muito porreira. Tem uma qualidade muito fixe, muito fixe mesmo. Agora, já vimos aqui algumas das funções que o rádio faz. O GPS e os manómetros, etc. E tem aqui uma particularidade que eu acho que o rádio vai marcar por isso e vocês vão gostar muito desta, desta característica que o rádio faz. Vocês têm aqui, por exemplo, a funcionar o GPS, ok, mas querem ter mais alguma coisa? vem aqui, dividir ecrã, ok. E, tiram o vídeo, eu não quero o vídeo, não quero isto, não quero isto, não quero isto, quero os manómetros, pronto. Ou seja, agora venho aqui e consigo dividir o ecrã. Eu já tenho isto pré-definido, ok? Consigo dividir o ecrã em com um lado. Tenho o GPS, consigo ir a navegar tranquilamente. E do outro lado tenho os manómetros. Aqui o acelerador, ok? Sou eu que estou a acelerar, estou aqui. O meu pezinho ali a dar e aqui vai mexendo. Estão a perceber? Okay? E vocês conseguem fazer uma viagem tranquilamente a dar as duas coisas no rádio. Para mim, esta característica é das características mais fixes que este rádio tem. É mesmo muita porreira e digo-vos já, dá bastante jeito. Não se preocupem também se vocês tiverem um Volkswagen, um Seat ou o que quer que seja, porque também tem aqui a opção, também tem aqui a opção de selecionar o logo. Portanto, vocês tenham que carro tiverem, ok, conseguem selecionar o logo para eu, ao arranque, ficar logo com o vosso símbolo. Eu tenho aqui o da, da Seat, portanto, está bem, está bem, está bem o do, da Seat. Vai ser o logo que vai arrancar ao início. Também tem a opção aqui da luminosidade do próprio rádio. Aqui ele está apagado porque eu tenho os faróis desligados. Se eu ligar aqui as luzes, querem ver, o rádio acende. E eu pré-definir para ter a mesma cor, sensivelmente a mesma cor, que os manómetros do carro. Mas vocês aqui conseguem controlar a cor que vocês quiserem. Se o vosso carro for amarelo, vocês põem amarelo. Se for verde, colocam verde. Se for branco, colocam branco. Eu tenho aqui assim uma cor, agora já isto não ficou bem a bater certo, mas tenho aqui uma cor assim, parecida com o original do próprio carro. Para finalizar, para não ficar um vídeo muito longo, porque o rádio basicamente é isto, apanha bem rádio, dá bem vídeo, GPS, uh, manómetros, etc, fica tudo porreiro, mas tem aqui uma coisa que eu também gosto muito. Imaginem vocês que saem do carro só para pôr gasolina, ou só para isto, ou só para aquilo, e o rádio normalmente desliga. Este não. Este tem é uma opção. Vocês aqui pré-definem quanto tempo querem que o rádio permaneça ligado após vocês tirarem a chave. Por exemplo, eu tenho aqui 30 segundos, ok? E eu agora vou fazer assim, só para, para me despedir de vocês. Vou fazer assim, vou voltar tudo para trás, vou pôr aqui na, na rádio, e vou tirar a chave. Tirei a chave. Prontos. Agora, o rádio vai ficar aceso durante 30 segundos. Se vocês quiserem estar aqui comigo 30 segundos, vão ver que o rádio vai apagar ao final destes 30 segundos. Agora parece os gajos da TV, só faltam 30 segundos, não assim, sei concurso, não. Mas é verdade. Agora, esperar mais um bocadinho e o rádio deve estar quase a apagar. Eu devia ter pré-definido neste vídeo 10 segundos, para não estar aqui agora à seca, mas pronto, pré-definir 30, agora tenho... E já está, pronto, apagou o rádio. Ao fim de 30 segundos, o rádio apaga. Vocês podem, para definir, por exemplo, 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos, o que quiserem, para, se forem pôr gota, o rádio não apagar. Há carros que precisam da chave para pôr gota. E, e pá, eu acho que é uma configuração que dá bastante jeito. Lá está o logotipo Seat, como eu havia dito. Já ligou a pen. Está a arrancar, lembrando, ele está a arrancar do zero. Do zero. E já está, já arrancou novamente. Ele arranca sempre aqui, diretamente, para, o posto, para os postos de rádio. Uh, pronto, e está show de bola bem malta deixa-me aqui o som que o YouTube anda é terrível bem malta, espero que tenham curtido do rádio vou deixar na descrição o link do rádio o link da Electrocar Expert, se quiserem lá fazer estas instalações espero que tenham curtido, é um rádio que vale bastante a pena dos melhores rádios que eu já testei aqui em termos de apanhar rádio, qualidade de imagem e apanhar GPS nunca nota perder GPS é muito fixe ok fiquem bem um grande abraço e um grande gás. Yes! Quando vierem mais rádios, o Juro mostra. O Juro mostra. <risos>